Oi gente! Tudo bem? Como que vocês passaram aí do último vídeo, hein? Bastante informação, né? Eu sei, mas é assim mesmo, tá? Quando nós vamos empreender, se não fazemos de forma correta, com tudo organizado, aprendido e implantado, as coisas correm o risco bem alto de desandar, viu? Por isso, esses vídeos aqui são tão completos. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, se inscreve no canal, deixa o seu like, vem comigo pro meu o Instagram, arroba Josiane Amorinho Oficial. Se você precisa de ajuda para organizar sua empresa, entre em contato comigo porque eu posso te ajudar através de consultoria online, tá bom? Vamos agora entender como montar estratégias futuras. Pra termos uma base para o nosso planejamento e criação de estratégias empresariais, tá? Nós devemos começar entendendo mais do posicionamento do nosso produto e para isso nós vamos trabalhar com a matriz produto-mercado, conhecido como matriz Ansof. Gente, esse modelo de análise, ele tem como base uma matriz de dupla entrada, ou seja, dimensionada duplamente em produtos atuais e novos e mercados atuais e novos, tá? Levando em consideração essas duas dimensões, nós temos quatro possibilidades de ações estratégicas que eu vou apresentar a seguir, em ordem de menor para maior risco para sua empresa. Vamos começar pela penetração de mercado? Um termo diferente, né? Mas é usado assim mesmo, não não se assuste. Penetração de mercado. Nós exploramos mercados que já existem, né, com produtos que já possuímos. Desenvolvimento de mercado, nós colocamos produtos atuais em novos mercados. Desenvolvimento de produtos, nós exploramos os mercados existentes com novos produtos. Diversificação, nós exploramos novos mercados com novos produtos. A partir do momento que você identifica em qual parte da matriz está o seu negócio, é a hora de realizar o tão falado planejamento. O planejamento estratégico ele é o processo no qual as empresas tomam decisões sobre como vão alocar os seus recursos no próximo ano ou em outro período de tempo. Normalmente costuma envolver a definição de metas, indicação de ações para alcançá-las e previsão de orçamento necessário. Agora segue passo a passo para que você consiga montar o seu planejamento. Primeiro, identifique o seu stakeholders que significa público estratégico. Gente, vocês precisam se acostumar com essas nomenclaturas muitas vezes americanizadas, não tem outro jeito, tá? Quando nós falamos sobre como fazer um planejamento estratégico, um dos primeiros pontos é identificar quais são os grupos de pessoas que afetam ou são afetadas pelas atividades da sua empresa. Os stakeholders, tá? Em primeiro lugar, um grupo muito comum de ser mapeado são os clientes que contratam os seus serviços e têm grandes expectativas de resultados que precisam ser alinhados. Vale também pensar nos funcionários como stakeholders, já que eles contribuem significativamente para a máquina girar bem. Se a sua empresa conta com alguns parceiros estratégicos, seja para aquisição de novos clientes ou para execução de serviços, vale pensar como um novo stakeholder também. E outros grupos podem ser identificados de acordo com a realidade da sua empresa. 2. Defina uma identidade organizacional. A identidade organizacional, ela traz três pilares principais que tornam a sua empresa única. Missão é a razão de existir de uma empresa. No caso do clube, a missão é orientar, capacitar, inspirar e estimular o desenvolvimento pessoal e humano através de ações que visem e estimulem um o espírito empreendedor, respeitando a sociedade, estimulando a criatividade, liderança e autorresponsabilidade para que você seja protagonista da história dos seus negócios. Essa é a missão do clube. A visão é o que a empresa aspira em ser. Já a nossa visão né, do, do meu clube é transformar-se num exemplo de geração de valor para a comunidade empreendedora, ser referência em nome e ações que auxiliem a evolução dos negócios e dos empresários do Brasil. Nós entendemos que a comunicação e a capacitação elas fazem parte da evolução da pessoa e uma pessoa desenvolvida faz o seu negócio crescer. Então a nossa visão é transformar pessoas de garra em profissionais e empreendedores de sucesso e os valores, conjunto de princípios que servem de guia para o comportamento e as atitudes das pessoas que buscam atingir a visão. No caso do clube os nossos valores eles são respeitar a si mesmo e ao próximo dominar as relações humanas servir as pessoas e fundamentar conceitos como comprometimento, humildade, ética, honestidade e autonomia. São os princípios norteadores dos valores que regem o clube. E se você já tem uma identidade organizacional, vale analisar quando ela foi construída e se é o momento de fazer alguma revisão. Procure ter a sua identidade organizacional presente dentro da sua empresa para que constantemente os funcionários eles possam relembrar e se inspirar com o um motivo pelo qual a empresa existe, onde ela quer chegar e quais os valores que devem prevalecer no dia a dia da equipe. 3. Faça uma análise SWOT. Mais uma etapa importante de estar presente no planejamento estratégico da sua empresa é fazer uma análise SWOT, viu? Essa análise, ela foi bem detalhada e explicada em alguns vídeos anteriores, viu? Se você tiver alguma dúvida, volta lá para assistir novamente. O número 4, construa o um mapa estratégico. Você precisa definir pontos altos para a construção do mapa estratégico. Objetivos estratégicos, que são os resultados que a empresa pretende atingir para alcançar a visão. Indicadores estratégicos, que são os mensuradores da estratégia. Metas, as metas as metas elas servem para nos ajudar a definir de forma estruturada existe um método chamado teoria da gestão por objetivos ou como é mais conhecido smart que é uma sigla novamente em inglês mas eu vou falar o bom português com vocês tá esse modelo ele é baseado em cinco pilares S de específico, a meta ela precisa obrigatoriamente ser específica, clara e sem dupla interpretação. M de mensurável, nós precisamos ter indicadores que nos permitam saber se a gente tá caminhando em direção às metas que nos permitam medir a qualquer momento a nossa evolução. A de atingível, metas podem e devem ser desafiadoras, pois isso faz com que os empreendedores saiam da zona de conforto e consigam superar porém essas metas elas não podem ser impossíveis de realizar no período estabelecido tá R de relevante a meta precisa estar totalmente relacionada ao objetivo. Ela precisa ajudar com que o objetivo seja alcançado. Caso exista alguma dúvida em relação a isso, é um alerta para revisar a meta. Ter de temporizável. Termos prazo para executar as nossas metas faz com que elas não deixem de ser o foco das ações. Por isso, mesmo que você tenha muito tempo para alcançar, define esse tempo. E se policie para garantir que não vai ultrapassar, tá? Sim. 5. Monte um plano de ação. Definidos os objetivos e metas, o próximo passo é sair do plano das ideias e botar a mão na massa. Para isso é importante montar um plano de ações, ou seja, o que será feito na prática para alcançar o que você busca. Como você vai fazer para atingir os objetivos e metas. Lembre-se de que um plano de ação pode ser composto por poucas ou muitas ações. Não é isso que vai garantir o sucesso, mas sim o impacto dessas ações nas metas e indicadores. E segue alguns passos aqui para te ajudar nessa etapa, tá bom? Primeiro, liste as tarefas a serem executadas. É importante que todas as atividades necessárias para o atingimento dos objetivos sejam listadas e atribuídas a um responsável. Assim, liste todas as tarefas e atividades a serem realizadas. Dois, divida as grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Algumas tarefas ou metas, elas podem parecer mais difíceis de se atingir do que outras, por isso nos casos em que é possível quebre tarefas maiores em partes menores, mais fáceis de serem executadas e também gerenciadas. 3. Decida os prazos para entregas cotidianas. Sem prazos específicos não tem como fazer um projeto de ação e o trabalho vai certamente se expandir para preencher o tempo. As atividades que já têm processos bem definidos podem muito bem ser guiadas por prazos estabelecidos e para te ajudar, existe a ferramenta 5W2H que, em resumo, é você responder as perguntas O que será feito, que são os objetivos e as metas do plano de ação Quando será feito, são as datas e o cronograma Onde será executado, nesse caso, trata-se de especificar os locais Onde a ação vai ocorrer, que pode ser uma sala específica ou várias da empresa Sites e ferramentas na internet ou um local externo Como, qual metodologia vai ser empregada, que critérios serão usados, existe uma ferramenta que todos devem usar, um manual de boas práticas ou normas, aquelas do ISO. Quais são as etapas do projeto? Por que estamos fazendo isso? É preciso deixar claro qual o benefício a realização do projeto vai ter para a empresa, como agregar valor ao negócio e aos clientes. E já que você já sabe se planejar, vamos falar sobre as formas de estratégias empresariais. Você pode se posicionar no mercado escolhendo uma dessas estratégias. Custo focado é na busca pela eficiência e maximização de produção e de volume de uma empresa, além de controle eficiente da distribuição da renda. Dentro desse segmento, pode-se destacar ainda a importância do preço como o principal diferencial para o consumidor. Diferenciação possui como foco o investimento na imagem, nos canais de distribuição, em pesquisa, na capacitação técnica dos funcionários, na pesquisa de mercado e na assistência técnica. Esse tipo de estratégia possui como principal destaque a diferenciação dos serviços e produtos para oferecer as melhores opções do mercado ao público consumidor. Foco Centraliza as ações em selecionar um alvo específico de acordo com a segmentação do mercado e demais características para oferecer um produto ou serviço exclusivo a determinado público consumidor, pois dessa maneira você vai poder alcançar o status de único por seu consumidor. E ao optar por qualquer uma dessas estratégias, você deve ter conhecimento dos seus riscos e orientações. Ações não favoráveis que podem condicionar as ações, tá. Para cada uma delas é preciso ter atenção aos detalhes, como na primeira de custo, onde o foco é o processo de fabricação. É preciso cautela para não deixar o concorrente sair na frente com novidades em termos de tecnologia e diferenciação, viu? O que vai te levar a ter uma parcela maior de mercado. No que se refere à estratégia de diferenciação, é preciso a máxima atenção com a dos produtos ou serviços para você não supervalorizá-los e para a última estratégia de foco a empresa precisa ter a precaução de analisar atentamente e previamente o segmento escolhido para não optar por determinado nicho que não oferece margem de operação gente, para que o planejamento estratégico da sua empresa seja composto por estratégias que tornem você consistente e efetivo é importante ressaltar que pode ser Complexo e difícil adotar todas as estratégias simultaneamente, tá? Então, pode ir com calma. Como dizem, muita calma nessa hora. <risos> Para compreender melhor a aplicabilidade dessas três estratégias, é preciso conhecer ainda as cinco forças de Porter, definidas como uma análise de competitividade entre as empresas. Os cinco fatores que completam as estratégias competitivas, elas são rivalidade dos concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes e ameaça de produto substitutos Vamos falar sobre a rivalidade entre concorrentes. Esse aqui ele é definido como determinante na competitividade do mercado, pois analisa algumas vertentes fundamentais como nível de publicidade, grau de diferenciação do produto e taxa de crescimento. Negociação dos clientes é considerado um fator preponderante para uma análise eficiente, pois é determinado pelo preço da compra, a disponibilidade de informação que o comprador possui possui sobre o produto e a existência de produto substituto. Negociação dos fornecedores deve ser considerado um ponto de bastante influência, pois deve-se considerar os principais fatores. Nível de diferenciação de matéria-prima e o custo de produção em relação ao valor da venda do produto. Ameaças de entrada de novos concorrentes deve ser cuidadosamente analisada nos seguintes quesitos. Canais de distribuição. Quais as vantagens absolutas em relação ao concorrente e a existência de barreiras de entrada, como o registro de patentes e direitos, a ameaça de produtos substitutos. Deve ser analisada pelo seu fator de nível de diferenciação do produto, poder de barganha do comprador e qualidade do produto. E por fim, para se obter o melhor resultado com a implantação das estratégias, você deve estudar o microambiente e o macro ambiente, além de orientar as forças para definir o que pode ou não afetar as ações da empresa. Então, gente, é muita informação, né? <risos> Como eu falei já no começo, né, em alguns outros vídeos anteriores, nunca se falou tanto em empreendedorismo, porém, falta muita informação técnica de como fazer a coisa funcionar assertivamente. Empreender não é somente descobrir o que se ama fazer e ir lá e fazer achando que vai vender muito e ficar rico. Acontece, claro, numa escala bem pequenininha. No geral, é necessário muito conhecimento, muito foco, uma organização extrema e grande resistência eu espero que esse vídeo ele seja revelador, que te ajude a colocar a sua empresa nos trilhos né, ou montar a sua. Porque a partir dessa sequência aí de vídeos, você vai ter todas as ferramentas que você precisa para organizar a sua empresa. Basta que você tenha paciência e se dedique. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like. Vai lá para o meu Instagram, arroba Josiane Oficial. Lá é mais fácil eu responder o direct de vocês, tá? Se tem algum vídeo que você quer que eu fale algum tipo de assunto, mesmo que seja fora do empreendedorismo, se você viu, por exemplo, algo que aconteceu aí no nosso mundo e você quer a minha opinião, se você quer um vídeo de opinião, deixa aqui nos comentários ou me chama no direct do Instagram, que eu vou adorar vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!